Ok, né, gente? Gente. Mas então, gente, vamos começar o vídeo certo, né? Foi isso para o mais vídeo de hoje, pessoal. Estamos aqui, gente. Para resgatar 202 Robux aqui no RBG Gold, gente. É, então eu vou vir aqui. Eu, tenho, eu só vou traduzir. Destraduzir. Eu não sei nem se, se é essa assim que se fala. Eu vou destraduzir porque eu precisava traduzir aqui, ó. Pra me entender o que? Onde que era? Que eu esqueci. Bom, gente, é, eu tô meio que parando de fazer. Eu parei de fazer um vídeo um pouquinho de tempo, porque é, eu tava meio que upando os levels do Fortnite, que falta tipo. Pô, é 6 levels pra mim conseguir 100 V-Bucks pra me comprar o passe. Eu tenho 950. 850. Vamos lá. Bom, gente, primeira coisa que vocês vão fazer aqui é vir aqui no site, botar o seu nick e escrever, e escrever, ó, e fazer uma oferta, tá, gente? Eu não lembro onde que é pra pegar as ofertas, então, pra não ficar muito longo esse vídeo, eu não vou nem mostrar a oferta que eu fiz rapidinho, senão eu vou demorar, porque eu não sei onde que é pra ver, onde que... eu não lembro, tá? Só que eu vou em Witch Duran aqui, vocês devem estar estranhos, porque eu não tô fazendo live, gente, não, o YouTube. Não, gente, o YouTube não fez isso de novo Coisa com a minha live Mas tá, tipo, eu só tô fazendo vídeo porque Fazer live, tipo, de 10 minutos Não vale a pena, né? Aí eu vou botar 202 Que tem lá, aí vocês vão emitir. Eu vou no grupo, tá? Aqui Deve ter automaticamente Entrado no grupo Porque eu não sei o que aconteceu Porque eu fiz um teste antes e hum, Não sei Aqui eu vou aqui de novo. Vamos tentar. Pronto. Eu tô na lista, eu acho. Não tô. Ok, gente. Então, vai ter que esperar aqui. Eu vou esperar, gente, qualquer dia aí. Se chegar uns robuzi robuzinhos na minha cutinha. Eu vou lá, gente, e vejo aqui e faço um vídeo pra vocês, mas mas sim então pessoal fez o vídeo, fez o que o que fez o o que Pelo o Beijo fez o que fez o Santos, falou,